A força do aço na construção do desenvolvimento. A potência da máquina que une pessoas e transforma o futuro em realidade. Contrate um engenheiro mecânico. Crea Minas. Construindo soluções.